Oi, gurias, tudo bom? Tô aqui hoje pra gente abrir a Glambox do mês de março. E o tema de março foi Love Yourself. A caixinha do mês foi essa linda, com essa ilustra aqui maravilhosa. E esse tom mais marronzinho, mais bege. Eu achei ela maravilhosa, super neutra. Eu acho que tá super combinando com os feeds que a gente vai por aí, os looks. Maravilhosa. E atrás, ela é do jeito que eu gosto com essas padronagenzinhas, lisa bem básica eu uso as caixinhas para organizar minhas coisas então o fato delas serem mais neutras é maravilhoso para mim porque elas conversam entre elas quando elas são muito chamativas muito cheguei acaba destoando um pouco na organização, mas essas mais neutras eu amo. E eu tô ansiosa para essa caixinha em especial, porque eu pedi troca de pontos. Então veio um produtinho aí que fui eu que escolhi, eu já sei qual é, mas eu tô louca pra ver ele pessoalmente. E se tu gosta da Glambox e quer assinar também, eu vou deixar o meu cupom de desconto aqui na tela e o link no box de informações. Com o meu cupom vocês ganham até 80 reais de desconto e um brinde especial na assinatura. Então Corre e garante a tua também. Vamos começar abrindo a caixinha e logo de cara tem o meu item de troca de pontos. Normalmente o item de troca de pontos ele vem por fora do papel, então vou mostrar pra vocês. Então, a caixinha vem assim... E o item de troca de pontos normalmente vem aqui por fora do papel, que já é a primeira coisa que a gente vê. E o meu item foi um shampoo, esse aqui é o Instant Repair da 2112. Eu escolhi ele porque eu já recebi o condicionador na caixinha. E aí eu quero fazer o vídeo testando a linha, então eu aproveitei que o shampoo tava na lojinha dos pontos e troquei para poder fazer o vídeo logo para vocês. E eu sou apaixonada por essa marca, vocês sabem, os produtos de pele deles para mim são incríveis. Então eu tô com uma expectativa bem alta por shampoo e condicionador também. Esse produto custa em média R$ 26,90 e como eu troquei por pontos, eu não precisei pagar esse valor. Eu só usei os pontos que eu acumulei por receber as caixinhas. Lembrando que o produto de troca de pontos não conta na soma total da caixinha, ele é realmente um extra. Então a partir de agora sim, a gente vai começar a calcular a caixinha do mês de março. Os primeiros produtos que eu vejo quando eu abro a caixinha e, assim, vocês sabem que eu amo quando vem esses produtos na caixinha, é um shampoo. E condicionador da linha ou da marca Eu Eumi. Esses aqui são para cabelos lisos e diz aqui que tem proteína, tanino e alecrim. Eu nunca usei nada dessa marca, eu já vi ela no Instagram, já vi o pessoal testando. Mas eu nunca tinha visto ela em loja para comprar. Então essa vai ser a minha primeira experiência, com certeza eu vou fazer vídeo aqui para vocês. Eu não conheço muito sobre eles, mas eu tô bem curiosa. E aí diz aqui assim, ninguém entende melhor o meu cabelo do que eu. Achei muito bonitinho. Ah, e aqui no cantinho da embalagem vem contando a história, imagino que de uma funcionária ou de um usuário do, do shampoo e condicionador, que diz assim, eu me chamo Giovana, sou mãe, casada, amo estar com o meu pequeno Ique e minha família. E a, minha história, e a história do meu cabelo está aqui. Aí tem um QR Code para a gente entrar e conseguir acompanhar a história dela. E diz assim, aqui não tem corantes, petrolatos, sal e nem teste em animais. As embalagens são feitas com um plástico vegetal e a forma com menor impacto na água. Nossa, que legal! Nossa delícia de missão que é cuidar do meu cabelo. Sei que posso contar com o Eumi, que seleciona os melhores ingredientes para que eu possa dar aos meus fios o que eu sei que eles precisam. Minhas necessidades mudam o tempo todo. E agora que eu busco movimento e redução de oleosidade para meus fios, Uso a linha Eumi Cabelos Lisos com Proteína, Tanino Extrato de Alecrim. Nossa, a linha, além de tudo, é super divertida, então eu tô bem ansiosa pra testar. E aí eu conto mais aqui pra vocês. Deixa eu abrir, tentar tirar esse plástico todo aqui pra gente conseguir sentir o perfume. Nossa, esse aqui veio todo vazado. O shampoo veio bem vazadinho, aqui em cima tá bem sujinho. Aí depois eu limpo pra mostrar mais de pertinho. Nossa, e tem um cheirinho muito delícia, que eu não faço ideia do que seja. Mas eu já senti em outros produtos e eu acho maravilhoso. Bem cheirinho de planta mesmo. E o condicionador. Não dá pra sentir muito cheiro de nada no condicionador. Então, acho que só aplicando realmente nos cabelos pra conseguir identificar qual que é o perfume. Mas tá aqui os dois. O shampoo na internet custa R$12,90 e o condicionador R$15,50. Mas também vi o kit com os dois por 30 reais. Então, eu vou contar aqui o valor deles individual. Ok? Com a mão pro shampoo. Uma coisinha que veio na caixinha e me chamou muita atenção, por causa da cor principalmente, foi este produtinho aqui, que é um sérum facial hidratante com malaquita, hialurônico e vitamina C. Da Yaloquita, da marca Sou Maria. Eu não conheço essa marca, nunca tinha ouvido falar, né? Eu vi que esse produto tem uma linha gigante de produtos pro rosto. Mas eu achei muito interessante porque a cor dele é bem diferente, bem chamativa. E ele é um sérum, aparentemente, desses de, de conta-gotas. E ele parece ser bem gel. E eu gostei que ele tem um bico dosador aqui, então o, o, dosador, o, o aplicador não sai todo sujo, sabe? E eu tô ansiosa pra testar. Eu adoro serums, minha pele é oleosa, então isso aqui é incrível pra mim. Eu deixo sempre na minha pia, eu vou trocando eles conforme vai passando o tempo. Então, eu vou testar com certeza e aí eu volto contar pra vocês o que, que eu achei. Este micro vidrinho aqui, que na verdade não é um vidrinho, é um plástico por fora. Ele custa R$ 89,90. Eu acho muito alto esse preço, então ele tem que ser muito incrível. Mas aí eu conto pra vocês o que, que eu achei ao longo do uso. Outro produtinho que veio de uma marca nova pra mim é o Cosmeceuta. Esfoliante para os pés de chá verde. Promete esfoliação e maciez. Deixa eu ver aqui o que, que diz. O esfoliante para os pés da, comece... da Cosmeceuta traz a remoção de peles mortas dos pés. Ideal para ser usado uma vez por semana. Eu gosto muito de esfoliantes. Eu já falei várias vezes aqui, né, que se deixar eu esfolio até cair a meu pé, meu, minha perna, o que for. Então, tem que ter muito cuidado, não posso deixar perto de mim mesma. Mas eu amo, e com certeza eu vou testar, eu amo chá verde também. Então, deve ter um cheirinho incrível, vou abrir pra gente sentir. Cara, eu amo perfume de chá verde, eu amo bebê chá verde, eu amo tudo com chá verde. E esse sei que tem bem o cheirinho do chá verde, aquele cheirinho mais... De folha, sabe? Nossa, eu acho muito gostoso. Bem fresco. Então, com certeza eu vou testar, vou usar muito. Diz aqui que é um produto vegano. Não contém glúten e não é testado em animais. Eu gostei bastante. Eu dei uma pesquisada na internet por essa marca e ela é uma marca mais profissional, então ela tem bastante produtos grandões, produtos pra cabelo, produtos pra barba, e também alguns cremes hidratantes daqueles cremes de massagem modeladora, que são os potes grandões de quilo, mas eu não achei esse aqui em específico na internet. Eu tô dizendo aqui pra vocês o preço dele baseado nos, nos produtos que eu achei da Enjoy. Então, pessoas que tem esse produto e estão vendendo Baseado nisso Eu estou contando ele como se custasse 30 reais Mas eu não tenho certeza se esse é o preço dele mesmo Esse é o preço que as pessoas estão pedindo por ele No Enjoei Eu tenho um grande problema Que aqui vocês não vão ver agora Pois estou maquiada Que é olheiras e pela primeira vez, desde que eu assinei a Glambox, veio um produto específico para isso. Esse aqui é o creme para olheiras com ácido hialurônico da Você Bela. E eu amei a ideia de ter um creme para olheiras. Eu já tive um, eu usei uma vez, mas assim, acabou muito rápido, porque eu uso... Direitinho, eu sou bem regrada com creme de olheira normalmente Porque é uma coisa que me incomoda mesmo E esse aqui diz que é para uso diário em todos os tipos de pele Diz aqui que ele é que ele hidrata e auxilia o entorno dos olhos a manter a aparência relaxada O creme ilumina a pele oferecendo um, as... um aspecto mais descansado Ele é vegano e não testa em animais Essa caixinha veio bem cruelty free, né? Todos... Praticamente todos os produtos aqui não são testados em animais E eu vou abrir pra gente sentir o cheirinho Cheiro de nada. Ah, achei que ia ter um cheirinho mal gostosinho, relaxante, não tem cheiro de nada, gente. Ele é sem perfume. Então, quem não gosta de produtos aí com cheirinho, vai amar isso aqui porque realmente ele não tem cheirinho de nada. Esse tubinho tem 60 gramas e também eu não achei especificamente esse no site da marca. Mas eu achei outros produtos dessa linha e eles variavam entre 40 a 60 reais. Então, eu chutei que esse daqui custa 50. O último produto da caixinha é um produto que é muito a minha cara, que é um esmalte. Esse aqui é o esmalte Selfie da DNA Italy da linha Neon. Ele é um verde bem bonita, eu amo cores bem chamativas, e por coincidência hoje eu tô gravando vídeo sem esmalte <risos> Então eu vou pintar com ele agora logo que eu terminar. Os esmaltes da que Italy normalmente custam em média 9 reais. Então eu tô contando esse aqui como sendo isso também. Acredito que não fuja muito do valor padrão da marca. E eu amo esses esmaltes da tá Italy. Eu tenho alguns, mas normalmente eu compro os glitters deles. Tipo os 3D, holográficos. Então vai ser a primeira vez que eu vou testar uma cor normal da marca. E aí eu conto pra vocês lá no Instagram. E foi isso que veio na minha caixinha essa caixinha veio recheada realmente com produtos que eu gosto muito de usar e que alguns, inclusive, estavam fazendo falta na minha rotina porque eu não tinha mais. Se tu gostou do que eu recebi e quer assinar também, não esquece de usar o meu cupom que está aparecendo aqui e tá no box de informação, eu deixo o link para vocês. O valor total da minha caixinha deu aproximadamente R$ 207,30, levando em consideração que cada caixinha na assinatura anual sai aproximadamente R$ reais então vale muito a pena, eu jamais gastaria 207 reais em produtos assim, do nada. E eles chegam todos os meses na minha casa, sem eu precisar fazer esforço nenhum. O que é incrível, eu amo. Então, se tu gostou do vídeo e da minha caixinha, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!